Se você é estudante universitário, atenção, o governo acaba de destinar recursos para mais de 500 bolsas de pesquisa em telecomunicações. Confira os detalhes com a repórter Andréa Xavier. Ensino e pesquisa. No dia a dia de uma universidade, há chance de descobrir novos talentos. O Ministério das Comunicações apostou nisso e acaba de destinar recursos para bolsas de iniciação científica. São estudantes que ainda não têm diploma, mas já estão na universidade e podem trazer inovação às telecomunicações. Existe um diagnóstico já, já de algum tempo da, da, da falta de profissionais capacitados na, na, na área de telecomunicações e, e esse, essa, essa, esse diagnóstico vem desde é, formação mais básica, cursos técnicos, passando pela graduação e indo até mesmo para os pesquisadores... É com um doutorado, para os pesquisadores que, que, que irão desenvolver os projetos é, complexos. Ao todo, vão ser liberados 2 milhões de reais. O dinheiro é do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações, o Funtel, e vai se transformar em 555 bolsas de pesquisa em telecom para estudantes de graduação. Isso foi possível graças a um convênio firmado entre o Funtel e o CNPq, o Conselho Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A medida é inédita. Pela primeira vez, o Funtel destina recursos para bolsas de formação de profissionais em telecomunicações. Uma iniciativa que está prevista na lei de criação do fundo. Nós estamos é, muito felizes né, de, de podermos utilizar o recurso, cumprir a determinação da, da lei do Funtel e fazermos uma política pública importante para atração de recursos, de pessoas capacitadas para a área. Como contrapartida, o CNPq vai conceder outras 50 bolsas, principalmente para doutorado no exterior.